Então vejam, eu, eu olho aqui pelo chat. Assim, das coisas. Então é, os Chicmuns saíram lá do, do, do território de Joelson hoje. Eles estão indo em grupos, né? É, do, do clã dos Chicmuns que está fazendo a, a, a escola Aldeia Floresta, né? Eles estão indo em grupos para passar vivências de agroecologia lá no Terra Vista. Se vocês verem as fotos das redes sociais, eles saíram de lá como um caminhão de mudas, manivas, comidas, sementes, criolas. Uma coisa que... A gente não vai conseguir ver essa experiência dentro das organizações tradicionalmente que chamamos de esquerda. Por razões que não entendem, né? não tem um processo que, que, chama, que a gente tem chamado né, de política da antropologia de uma antropologia política que interprete as formas de fazer luta entenda o que, que são as bases da, da aliança de cada povo. Né? Essa é a última ação que a gente poderia dizer agora, aqui da Bahia. Né? E os, bom, os chiquemunos não são da Bahia, não estão na Bahia. Eles estão é, no norte de Minas Gerais. Não é nenhuma ação que a gente está fazendo aqui para a teia da Bahia. Mas a gente nunca pensou essa coisa de fronteiras, né? a gente está pensando na aliança dos povos. E ela é expansiva, ela vai ganhando o corpo. Né? Dessa vez, por exemplo, na reunião nacional teve gente de Rondônia, né? veio gente do Rio de Janeiro, teve capó, né? que já estão. É que já tem guarda, né? uma guarda própria. Tudo isso. Caiu de novo, gente? Caiu? Tem uma pequena travada. Falhou, ah, eu acho que eu vou botar tá no, nos dados móveis, então. Pode ser? Pode. Se travar de novo nos dados móveis, aí eu... Usar de lugar na casa. É só porque eu tenho uma filha pequena que se eu for para a sala, ela vai, me... ela vai participar, entendeu? Muito. <risos> aí... Bem, não tem é problema. <risos> Vamos ver, se, se cortar vocês falam, tá? Que aí eu mudo de lugar. Eu vou para o quarto, vou para algum lugar. assim. Bom, é, esse, essa política antropológica, antropologia da política, ela é uma espécie de é, fundamento sobre o qual é construída a aliança. É, de forma, a aliança dos povos de forma objetiva. E foi sempre assim. A teia que nós articulamos começa em 2012, embora houvesse uma teia anterior, chamada teia dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, que nós não nos conhecíamos, <risos> Fiz, fundamos quase na mesma, no mesmo período, de 2011 e 2012, mas a gente não se conhecia, ninguém se conhecia desse pessoal. E o nome é teia, os, do, os dois nomes são teia, os dois nomes têm povos, mas tipo, não tem... Hoje nós estamos uma ter-irmã, mas os caminhos pelos quais isso foi se constituindo são distintos. São distintos. Inclusive, quase tudo que eu falar aqui não se aplica do ponto de vista da organização até do Maranhão. Ela é bem diferente da nossa. É, hoje, já são... Já tem ter no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tem uma formando em Pernambuco, é uma no Ceará já existe mesmo, a do Maranhão, né? É, e tem comissões proteia em Minas Gerais, no Paraná, agora em Rondônia, né? É, e pessoas de outros estados querendo construir esse processo. Né? É, essa agora que teve um fórum de comunidades tradicionais, que é uma coisa que parece muito, na verdade, com o que a gente já faz, né? é diferente, né? E a gente já esteve lá, tal, teve conversa boa com o pessoal de Sergipe e saiu de lá feliz, né? Isso, Pernambuco, sim, é. Pernambuco tá. A Pernambuco já começou com uma ação maravilhosa, né? É, Vinha uma tonelada de sementes quando teve aquela chuva que devastou o sul da Bahia. Né? E o Rio de Janeiro tem uma articulação muito bonita sendo construída, né? eles foram para lá tal, mas não chega a ter uma teia atualmente. Mas em 2012, quando se construiu, a gente estava ali no, no, no calendário Maia, no que a gente chama de o final do mundo, né? É, os apatistas chegaram a fazer uma marcha silenciosa, né? É, e que representava um, um novo mundo pra gente, né? E é nesse ano que se começa a teia, do, a teia dos povos, né? Esse... Ah, recebi aqui a notícia de Solange, da companheira de Joelson, né? Ele... Ele tá com febre. Acabou de avisar. Tudo bem. Diz que pegou pesado demais. ali. E tá com febre. Tudo bem. Vou falar pra ela. Só Tudo bem. Melhoras para o médico. Tá? Traço, tranquilo. Pode ir tocando. É, a gente melhora para o Diga para ele quem está... É que ficou com febre no final do dia depois do trabalho dos machacalices é, então em 2012 quando o sul, ela já era oriunda de tentativas anteriores de fazer a dos povos a gente sempre precisa lembrar das tentativas não apenas nessas frases mais anteriores do que é, essas mais recentes como desses recentes eu não sei se vocês sabem, mas em 2015 ou oh, em 2000 no ano 2000, quando teve as festas dos 500 anos de Fernando Henrique Cardoso, é, foi montado um acampamento perto de Porto Seguro, um acampamento quilombola, um acampamento indígena, que tinha um, uma base forte dos pataxós, que estava em retomada, mas teve indígenas do Brasil inteiro, né? e um acampamento sem terra. Esses acampamentos tentaram né, ocupar Porto Seguro para impedir a festa dos 500 anos. É? e esse processo ali te teve um embrião de fazer uma aliança